Curso Brigadeiro Gourmet funciona. Não compre o curso Brigadeiro Gourmet antes de ver esse vídeo, senão você pode se arrepender. Como eu já adquiri esse curso, muitas pessoas vieram me perguntar se o curso de Brigadeiro Gourmet realmente funciona. Porque é um curso novo e muitas pessoas estão com dúvidas se vale a pena comprar. Eu, que eu não gostei, né? o meu ponto negativo foi que eles não disponibilizam o curso para comprar durante muito tempo. Porque, como eles têm um suporte VIP pelo WhatsApp para você tirar todas as suas dúvidas, eles preferem dar prioridade para a qualidade de atendimento. Aí esse curso não fica disponível para comprar durante muito tempo, inclusive quando eu fui comprar na primeira semana já esgotou as vagas. Mas, tirando isso, o curso foi muito bom, ainda mais que eu estava procurando emprego, não encontrava nenhuma vaga e já estava desesperado por conseguir uma fonte de renda entregava o currículo, mas não me chamavam, foi aí que eu comprei o curso. O que eu gostei também é que assim que você realiza o pagamento, você recebe o curso na hora pelo seu e-mail. Eles são bem prestativos, qualquer dúvida eles tiram pelo WhatsApp. E é importante falar também que eles dão um certificado, que comprova que você se tornou um especialista em brigadeiro gourmet. Porque mesmo se você não for abrir um próprio negócio, você poderá, Fazer igual minha tia que conseguiu uma vaga em uma confeitaria. O bom também é que, como o curso é novo, ele está bem atualizado com as melhores receitas lucrativas do mercado e tem uma garantia de 7 dias. E se você não gostar do curso, você pode receber o seu dinheiro de volta. Só que muita gente está vendendo esse curso pirata e você não vai ter a garantia e pode perder seu dinheiro. Então, eu deixei o link do site oficial aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que você se torne uma grande confeiteira.